Então aqui o termo que nós temos de dona idade da Timol, né? a Timol é, ela tem esses laboratórios específicos que atestam a qualidade do nosso produto, né? temos estudos publicados nos Estados Unidos, mas uma coisa interessante a respeito desse produto, ele não é remédio, ele não tem o objetivo de curar doenças, mas ele magnetiza a água, e a água como um solvente natural do corpo como uma, a maior parte da nossa constituição sendo água, se eu estou ingerindo uma água de qualidade, ela vai ser um coadjuvante no tratamento de saúde, irá melhorar a qualidade de vida ao reduzir a acidez e os radicais livres do organismo. Portanto, esse, esse produto ele não precisa de resíduo na avisa. Então ele está todos os efeitos que o mal pode nos apresentar, as variadas maneiras de você usar esse nosso produto no filtro de barro, no gel água. Né, nas squeezes, e assim por diante. Essa apresentação de saúde ela é muito interessante, e nós temos aqui o depoimento de centenas e centenas de pessoas que experimentaram isso na sua vida, melhorando a sua saúde. Mas esse produto ele também gera um grande negócio. E para mim fazer a transição para essa parte, eu gostaria de, de, de, de, de convidar o senhor Carlos Henrique, que ele agora vai falar um pouquinho para a gente, para depois nós darmos continuidade a, a isso que nós vamos apresentar como negócio. Senhor Carlos, por favor, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É um grande prazer aqui. Temos 304 participantes aqui em nossa sala. E isso é um grande orgulho para a Timol, ter tantas pessoas aqui que estão tendo contatos com essa, com essa tecnologia. Eu vou contar um pouquinho para vocês, sobre a nossa experiência, ok? Há 18 anos atrás, quando nós desenvolvemos o silocimol, não existia no mundo nada parecido. O silocimol foi realmente desenvolvido aqui pela Timol e nós tivemos uma grande dificuldade. As farmácias não queriam o silocimol. Por quê? Porque para de vender remédio. Muitos médicos não quiseram dar apoio também certo? E laboratórios muito menos, porque pela experiência diminui a medicação. Então realmente o selocimol virou assim, ficou difícil da gente poder é, colocar ele na, para as pessoas. E a nossa visão e a nossa missão é colocar o selocimol na casa de todas as pessoas. Nós temos que colocar Todas as pessoas, como tem celular, como tem fogão de gás, como tem geladeira, o cirocimol também precisa estar na casa de todas as pessoas. Então, isso é um mercado gigantesco também. Precisamos levar. Agora, como levar o cirocimol na casa de todas as pessoas, se nós temos pessoas que não querem que o Silocimol sobreviva, não querem que o Silocimol é, seja vendido em farmácias, em alguns lugares assim. Então, a Atimol desenvolveu um sistema, nós desenvolvemos aqui em Uberlândia, um sistema de trabalho que envolve a venda direta. Então, nós já vimos que esse produto, todos precisam. Nós tivemos, na época aqui da pandemia, Muitos mercados quebraram, mas todo mundo continuou precisando e ainda mais da água magnetizada. Então, a água magnetizada é um produto de primeira necessidade. Todos precisam. Não tem crise, é um produto de primeira necessidade. Se você não tiver dinheiro, você tem que ter o celosimol. Por quê? Porque você não tem dinheiro para comprar remédio. Então, você não pode ficar doente. Então, você tem que ter o celosimol. Então, mediante isso, nós elaboramos um plano de trabalho, que nós chamamos de mundo ideal, porque você vai ter saúde e saúde financeira. Como os assuntos de, de saúde são muito caros, você vai fazer, por exemplo, uma ultrassonografia, R$ 1.000, 1.500, R$ 2.000, reais, são muito caros o tratamento de saúde. Você vai se ficar no hospital também, às vezes você tem que vender até um imóvel para ter, então é muito caro o hospital. Então, permite nós trabalharmos com a margem de lucro que dê independência financeira para quem trabalha. E mesmo assim, sendo um custo baixo para quem usa. O benefício é tão grande, uma pessoa talvez que fosse amputar o pé e não amputa o pé, quanto vale? Uma pessoa que sofre com psoríase 5, 10 anos elimina esse problema. Quanto vale isso? Uma pessoa tem enxaqueca todos os dias, tomando quatro, cinco comprimidos e elimina. As pessoas têm fibromialgia, que sofrem, não pode fazer nada, não podem trabalhar, não têm liberdade, porque a liberdade não é só é, ter dinheiro. Você tem que ter saúde, você tem que ter tempo para sua família, você tem que ter tempo para as coisas. Isso é verdadeira liberdade. Porque a pessoa fala, eu tenho liberdade financeira, o a tua conta está cheia, tá tá beleza. Mas você tem tempo para família? Não tem. Você tem saúde para você poder fazer as coisas? Não tem. Então, a verdadeira liberdade <risos> envolve uma série de coisas. Envolve você mudar para onde você quer. Envolve você não ter chefe. Envolve você ser independente. Isso é uma verdadeira liberdade. Então, nós criamos um sistema que lhe, que lhe dá isso. Vocês já viram aí uma explicação científica, temos depoimentos que provam os resultados da água magnetizada. Agora, vocês vão ver que o Pedro vai mostrar para vocês como vocês terem a independência financeira, como vocês poderem é, ajudar pessoas. Pessoas que têm dificuldade financeira, você passa a poder arrumar um, uma condição deles trabalharem também. Então, quando nós falamos mundo ideal, nós sabemos que a perfeição vai vir no futuro. Mas, atualmente, o mundo ideal significa o quê? Saúde, você ter resultado financeiro, você poder ajudar pessoas a terem também, tipo, com, entre aspas, um emprego para trabalhar. Você poder morar na cidade que você quer e você ter tempo para sua família e para suas atividades espirituais. Isso é o mundo ideal. No mundo de hoje, né? Comparando com o mundo de hoje. Então, é isso que nós fizemos. Vocês vão ver aqui, tá certo? Na apresentação que o Pedro vai fazer, a facilidade que vocês têm para ter a sua independência financeira. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Quando nós desenvolvemos o Silocimol, nós chegamos à conclusão que a única forma de levar esse aparelho para todas as pessoas, para que todas as casas possam ter, pessoas que têm pouca renda, que não têm dinheiro para se tratar, pode tratar uma família inteira, pode emprestar água para o vizinho, para a família, uma garrafinha, nós temos que desenvolver esse, esse trabalho. E a única forma que nós encontramos foi esse método de venda direta. Vendemos o boca a boca, pessoalmente, conversamos com as pessoas, apresentarmos. É lento, é lento. Já estamos há 18 anos trabalhando e formando as equipes. Mas vocês viram que maravilha essa equipe de hoje? Todo mundo começou a colocar o nome da sua cidade. Olha, estamos espalhados no Brasil todo. Você pode fazer parte desse time, esse time que está levando o bem-estar para as pessoas. Você realmente pode ajudar muitas pessoas. É isso que nós estamos lhe convidando para que você possa fazer parte do nosso time, para que você possa vir a trabalhar conosco. Nossos convidados aqui, vocês vão ficar impressionados. E agora você vai ver como ter sua independência financeira de uma maneira prática. No primeiro mês de trabalho seu, você vai estar ganhando de 4 a 6 mil reais se você fizer o que os instrutores foram falar para fazer. Então, é esse que o recado que eu queria dar. Tá? E eu quero agradecer muito aí o Pedro, todos os distribuidores, todos os líderes que estão empenhados em cumprir essa missão de levar saúde a todas as casas. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, a sua oportunidade aí de poder falar com a sua equipe, tá bom? Um abraço, Pedro. O senhor Carlos, nós é que agradecemos, realmente foi um privilégio para nós ter a sua palavra, o senhor é o fundador dessa empresa, a conhece como ninguém, sabe Aqui. a sua missão, ela é uma missão muito nobre, mas o que é que nós, quando nós falamos nós, nós incluímos o senhor, nós somos uma equipe, nós somos parceiros, né? Na Timol você não é empregado, você tem uma fatia da empresa e você vai começar a perceber que essa proposta que a Timol nos apresenta é uma, uma proposta extraordinária. Ela visa o seguinte, o seu poder de escolha. Como você pode é, definir a educação do seu filho? Ter aquilo que lhe, lhe dá prazer em questão de moradia, que é um problema nacional, mundial. Onde você pode querer trabalhar, tirar férias, quando e onde quiser, isso acontece na Timó. O poder de escolha onde trabalhar, porque você tem esse país, o Brasil inteiro, para você trabalhar. Você tem esse poder de escolha na Timó. E isso acontece porque nós temos um projeto de vida nas, com as franquias da Timó. E essas franquias, apresentam duas vertentes de negócio que são extraordinárias e que nós vamos, em rápidas palavras, mostrar como cada uma delas dentro da mesma empresa, porque hoje as pessoas buscam renda. Eu falei, e é um fato, que cerca de 60 milhões de brasileiros ganham dois salários mínimos e muitas dessas pessoas têm outro emprego. Termina o expediente lá às 6 horas da tarde, corre para o outro, vai ser o garçom em um bar, vai, enfim, tem dois empregos e trabalha demais, mas na mesma empresa, a Timol, você pode ter dois ganhos de maneiras diferentes, o um que é o modelo ideal de negócio. O primeiro é a venda direta. Eu gosto muito quando o Orlando compara a venda direta com você ir buscar água no poço. Antigamente, nas casas tinha um poço fora de casa, na minha casa lá em Fortaleza era assim na minha infância. E eu era o encarregado de trazer água do poço, não tinha encanamento lá na década de 60, né, eu já com 61 anos, lá na década de 60, 68, 69, 70, eu pegava água e trazia para o tanque que ficava dentro de casa. A venda direta significa você, mais ou menos parecido, você pegar um produto e levar para o consumidor. Você traz a água para dentro da sua casa, assim como você leva o produto para a pessoa. Mas nós temos também a formação de equipe, que aí a formação de equipe pode ser comparada com o sistema hidráulico da sua casa de água, né, onde você, por exemplo, usa a água, abre a torneira, você não sabe como é que essa água chega ali, vem através do sistema hidráulico, e essa água, durante a madrugada, a caixa d'água fica se repondo automaticamente. Quando você tem essa outra característica da formação de equipe, você vai perceber que fazendo esse trabalho, como vai ser explicado aqui, os seus ganhos vão acontecer dessas duas maneiras. Através da venda direta e através da formação de equipe. E vai lhe dar uma renda mensal que vai promover o que as pessoas querem, independência financeira. Ir no supermercado e comprar os itens que lhe interessam, sem se preocupar se o dinheiro vai dar. Olha como é que está a nossa situação hoje. Você como um consumidor. Você é um consumidor e você vai adquirir produtos de higiene e beleza. Cama, mesa e banho. Você vai no supermercado ou numa loja de departamentos. Esses produtos estão expostos lá e você pode comprar com o seu dinheiro. Mas olha o caminho que essa mercadoria percorre para chegar até você. Ela é produzida na indústria, que o atacadista vai lá e compra em grandes quantidades, ou ele tem um processo de distribuição próprio, uma frota própria, ou ela terceiriza essa distribuição para chegar no supermercado para você poder comprar. Imagine esses intermediários encarecendo esse produto e baixando o lucro. Como é que é o, o, o negócio da Atmol? É você ligado na indústria, Atmol. Então, a Atmol é você, distribuidor. Você não é empregado da Atmol, você é Atmol, porque você adquire uma franquia e você tem uma fatia dessa empresa onde você, como empresa, leva esse produto para o, o consumidor final. Então, todo esse lucro é revertido a você. Você não vai encontrar a Timol fazendo mídia na, no SBT, na Record, na Globo, ou em qualquer outra emissora de televisão. Porque a nossa, como foi falado no início, a nossa propaganda é o boca a boca, é a satisfação. É você sentir os resultados, seus amigos verem os resultados desse produto extraordinário, que não só é o Silocimol, nem o, o, o, o, o Top H, tem muitos outros, vocês vão ver daqui a pouco, e que aí você vai ter, nesse processo, um excelente modelo de você ganhar dinheiro. Então, o modelo adotado pela Timol é esse, né? A expansão da indústria através do marketing de indicações para novos franqueados. E a sustentabilidade da empresa através das vendas diretas dos seus franqueados. Você ganha dinheiro de duas maneiras, né? Essa renda mensal com apenas quatro a seis indicações de amigo. Começa a história de você, distribuidor, sendo um empresário de sucesso, sendo o gestor do seu próprio negócio. Se você trouxer de quatro a seis amigos, aí nós vamos nos até aos quatro, para não nos delongarmos muito. O que é que vai acontecer? A timol vai te dar um apoio extraordinário, na forma de líderes de fechamento, onde vai te apoiar nas apresentações para os seus amigos. Porque, é claro, você tem um produto bom, mas você quer que as pessoas também tenham. Ele fez um efeito excelente em você, você quer que tenha efeito nos seus amigos, nos seus parentes. A Timol vai te ajudar a fazer isso. Então, a Timol tem quatro tipos de franquias. Aqui nós temos a franquia bronze, a prata, a ouro e a platina. Vamos começar a nossa apresentação aqui da franquia, tendo como base a franquia ouro. A franquia ouro, quando você adquire essa franquia, você vai levar para um amigo seu para uma pessoa que você quer ajudá-la a ter o sucesso que você está tendo na Timol. Então, quando a pessoa, essa pessoa adquire essa franquia, você, distribuidor, que adquiriu a sua, vai começar a lucrar. Porque a Timol, quando você traz um amigo para esse negócio, ela te paga R$ 700 reais e te premia com dois combos mega e um combo mínimo. O total desse, desses produtos... Em dinheiro e em produtos, R$ 3.350. E você começa a ganhar uma pontuação, que começa na franquia ouro com 500 pontos. E assim vai acontecer. Na primeira e na segunda semana, você indicou um amigo na franquia ouro. Então, você ganhou os R$ 700 reais e os dois produtos. E você termina essa primeira quinzena com um caixa em dinheiro e R$ 700, reais, de 700 reais e dois produtos. O novo ganha sem fazer novos investimentos. Até a sua franquia, que você vai ver como ela é paga, vai ser paga não com o dinheiro do seu bolso, mas com o fruto do seu trabalho. Aí você vendeu esses dois combos, dois combos megas e o combo mini, tem aí R$2.650,00, e indicou um novo amigo, na terceira e na quarta semana. O que, que aconteceu? Com a venda dos dois produtos e os, e os 700 reais, você tem em caixa reais. E ainda vai ganhar por trazer o segundo amigo, dois combos megas e um combo mini, para a próxima semana. E aí você vai começar a ativar um terceiro dinheiro, que nós chamamos de bônus binário. Então você viu aí o que você ganhou na Timor. Nessa situação aí. Né? No primeiro mês de distribuidor, você ganhou aqui 700 reais, na primeira e na segunda, e na terceira e na quarta semana, 3.350 reais. Olha aí o que você tem no bolso para começar o, o, o, o seu primeiro mês como distribuidor. R$ 4.050 em dinheiro, e tem lá na prateleira R$ 2.650 de estoque para você iniciar o trabalho do mês seguinte. Que coisa extraordinária isso. Isso é um, um negócio muito interessante. Agora, existe um plano de compensação progressivo na Timó porque quanto mais você faz, mais você ganha. E aí é onde a gente vê a vantagem de indicar amigos e formar uma equipe. Eu vou fazer uma comparação aí. Você, mulher, que todo, todo, toda semana vai pintar suas unhas, vai no cabeleireiro né? a cada 15 dias, você encontra uma profissional ou um profissional cabeleireiro que você gosta tanto que você indica esse profissional para outras pessoas. O que é que você ganha quando você faz um tipo de indicação como essa? Só a satisfação da sua amiga, porque ela vai ter o, o, a mesma alegria de ter esse profissional cuidando dela. né? Mas esse profissional não vai lhe dar nada. Com a Timol é diferente. Quando você faz indicações, você tem o primeiro bônus, o bônus de indicação de amigos. Aí você continua. O bônus 2, o bônus de grupos de amigos, que é o bônus binário, que nós vamos entender com a formação daqueles quatro, né? quatro pessoas no, no, no, na sua linha direta. O terceiro bônus, o bônus de compra dos amigos. Aí é o que é chamado de unilevel. Muito interessante esse bônus. E, por fim, também o bônus 4, que é o bônus de liderança, e o bônus 5, que é o bônus das vendas diretas. E, por fim, o sexto, as graduações especiais. Você vai entender o que é essa graduação. Portanto, essa projeção de ganhos na Timol, olha como ela é interessante. É a evolução de uma rede com cada um indicando quatro pessoas. É a técnica que nós chamamos técnica do guardanapo, que é tão simples que você pode explicar numa conversa informal. Então, você vai ter uma projeção de ganhos formando um equilíbrio né, dessas pessoas que você traz. E nós, na Timol, chamamos é, esse trabalho que você começa a fazer de geração, na primeira geração. E essa primeira geração ela é muito ambígua, porque você pode, por exemplo... Ela pode fazer você pode fazer isso com apenas um mês de trabalho na empresa, ou três meses, ou seis meses, ou um ano. Independente desse tempo, se numa primeira geração você trouxer quatro pessoas e pegar essas quatro pessoas e treiná-las como você foi bem treinado, e ensiná-las a desenvolver esse negócio, cada um desses quatro vai trazer quatro. Aí na segunda geração você teria já, 16 pessoas, e assim sucessivamente. Na terceira geração, 64. Na quarta geração, 256. Na quinta, 1024. Na sexta, 4.096. 16.384 na sétima. Na oitava, 65 mil pessoas, até o infinito. né Então veja como esse negócio é interessante. Você fazendo um trabalho sério, Sendo treinado como a Timal treina. Você acredita que isso possa acontecer? Nós temos aí testemunho de muitas pessoas, das mais de 300 pessoas, cerca de 300 pessoas, um, um grande número delas estão aqui presentes, dão sim a essa resposta. Independente do tempo que você leve para formar essa rede, você vai ter esses ganhos progressivos. E olha como é o bônus de grupo. Você trouxe aí, vamos aqui fazer uma simulação. O bônus binário de uma franquia ouro. O primeiro bônus, quando você traz quatro pessoas diretas a você, 3.350. Você ensinou essas quatro a fazer um trabalho extraordinário como você foi ensinada. E essas quatro vão começar a fazer um trabalho igual ao que você fez. O trabalho de cada uma delas, dessas 16, dessas 64 dessas 256 pessoas que naturalmente se formarão com esse trabalho inteligente feito, vão te dar o bônus binário, que é R$ 160,00. É o segundo dinheiro. O primeiro dinheiro, você viu, é o bônus de R$ 3.350 por cada direto. E aqui nós estamos falando apenas em quatro. Pode ser seis, pode ser dez, pode ser quantos você quiser. Mas aqui é só uma simulação com quatro. Na primeira geração, na segunda, na terceira geração, 5.120. Só dos ganhos das franquias o binário que essas pessoas vão trazendo progressivamente. Na quarta geração, 20.480. Na sexta, na sétima, na sexta, na sétima, na oitava, quantas, quando os franqueados fizerem esse upgrade para a franquia, eles vão mudar esse número, dobra, porque isso aqui é baseado na franquia Ouro. Se for franquia platina, como vocês vão ver é 320 reais. então esse bônus de grupos essa projeção de ganhos é extraordinário e muitas pessoas estão sendo muito felizes em ter esse ganho adicional aqui na Timó mas tem mais né sabe qual é o, o, o mais O bônus de consumo porque esse tanto de pessoas que você tá trazendo tem uma regrinha que eles precisam cumprir na Timor eles precisam estar ativos eles precisam estar trabalhando. E para eles trabalharem, ou eles trazem novos franqueados, ou eles compram produtos para serem beneficiados na venda direta. E cada vez que eles compram esses produtos, há esse terceiro ganho, né? que é o bônus de consumo, que nós chamamos de Unilever. Cada combo Mega, que é comprado na Timol por um dos distribuidores do seu grupo, você ganha por cada um deles R$ 9,90. Lembrando que se você for franqueado Platina é R$ 19,80. Veja a programação a progressão dos ganhos mensais. Na terceira geração, na quarta 990, 2534, na quinta já passa para 10.137. Isso, meus amigos, são ganhos reais. São ganhos que acontecem de acordo com o seu trabalho. E como eu disse, se for Platina, e diamante, seus ganhos dobram e isso vai até o infinito. Percebeu como esse equilíbrio são é você ter dois ganhos numa mesma empresa, não precisar ir buscar outra empresa para ter um, fazer bico em empresa nenhuma, porque a Timol te proporciona uma renda mensal permanente, aquele sistema hidráulico de água que abastece a, a casa com bônus gerados pela equipe sem precisar vender e nas vendas diretas, você indo buscar o produto levar o produto para as pessoas. Somente com esse equilíbrio você vai ter sucesso né, em ter essas duas rendas, sucesso hoje que é compartilhado por muitos dos que estão aqui presentes pela grande maioria e por muitos outros em outros países espalhados pelo Brasil que estão aqui sendo muito felizes com esse nosso projeto Tmall. Então veja, falando agora um pouquinho da venda direta, que nós falamos do, do, da venda, de, da formação de equipe. Vamos falar só um pouquinho da venda direta, como ela é interessante. Olha a lucratividade que você tem de acordo com a franquia que você é detentor dentro da Timol Ela vai de 30% a 140% de lucro em apenas uma venda. E nós estamos falando do Combo Mega. Só que nós não temos apenas o Combo Mega. Nós temos outros produtos. Então, a nossa empresa... Ela é uma empresa que te dá um leque de oportunidades para você ganhar dinheiro. Veja, nós temos o nosso Revolution, que é um filtro com, que há de água gelada ou água natural, ligado na sua rede hidráulica. Nós temos as nossas pulseiras, os nossos cremes hidratantes para o corpo. Nós temos o nosso Combo Mega, temos o Combo Mini, aliado a esses dois produtos que nós chamamos de nosso carro-chefe. Nós temos... A linha PET para os nossos cães, as, as, as palmilhas Timol, impregnadas de infravermelho. Nós temos mais, nós temos a pulseira Timol, extraordinária, que traz muitos benefícios. Nós temos a nossa linha de chás. Nós temos uma linha exclusiva de perfumes masculinos, das três mais fragrâncias usadas. Nós temos uma linha de fragrâncias femininas, todas elas com água magnetizada feita com água magnetizada em infravermelho. Nós temos esse produto extraordinário para economia de combustível, Max CPR. E nós temos o Maxlin, que vai te proporcionar uma coisa extraordinária. Você ter a sua carta de alforria de usar sabão em pó. São três anos com um produto desse, que custa 160 reais e você vai passar três anos sem usar sabão em pó. Nós temos até o produto da nossa caixa d'água. Isso é o extraordinário. Então, a Timol vai te dar um banho de qualidade, um banho de saúde e um banho de lucratividade. Pensando nisso, conseguiu-se lembrar alguém que precise desses produtos, desses nossos produtos? Claro que sim. Eu tenho certeza que você, nessa apresentação, já começou a imaginar isso. Então veja, ah, mas eu não sei vender, não tenho como fazer isso. A Timor vai te ensinar porque ela vai te dar um treinamento específico, um atendimento padrão em que todos podem vender. Então, se você é, vem de outras empresas que você foi treinado em vendas, aqui você vai entender que a Atmol, se você obedecer a essa cartilha, você vai ter sucesso nas suas vendas. E ele pode ser aplicado com seus amigos. né? Vamos fazer uma demonstração rápida. Nós temos aqui essa, essa pesquisa de saúde. Essa pesquisa de saúde... Ela está aqui, ela nos ensina a fazer as abordagens nesse atendimento padrão. Não você chegando para a pessoa dizendo eu vim te vender um produto. Não, eu vim fazer uma pesquisa de saúde e vai mostrar depoimentos de usuários satisfeitos. Você consegue fazer isso? Chegar fazendo essa abordagem? Estou tra trabalhando na área de saúde, fazendo uma pesquisa de saúde familiar. Me dê um pouquinho da sua atenção. Aí você vai explicar isso. conheço a solução para mais de 80% desses produtos, desses problemas. Vou te mostrar um vídeo que fala sobre isso. Depois que você mostrar esse vídeo, acredita que poderia acontecer com você? Então você vai estar tá ajudando a pessoa a raciocinar e essa pessoa vai estar tá interessada nisso, porque todo mundo, ou essa mesma pessoa, ou amigos, ou parentes estão doentes. Então... Veja o que acontece se você fizer essa apresentação para duas pessoas durante o dia, trabalhando duas horas por dia. De segunda a sexta, em um mês você atenderia ou você apresentaria esse projeto para 50 pessoas. Quantos você venderia? Aí, ah, essa projeção aqui é interessante. Depois que você entra numa franquia de mal, vendendo apenas um dos nossos produtos, o Combo Mega. O teu lucro, depois que você compra os cinco primeiros e traz dois diretos, é R$ 549. Reais. Que lucro interessante. O produto não custa R$ 5.000 se fosse 10%, não. Ele custa menos de R$ 1.000. Então, se você vender um deles por semana, já ajuda, né? R$ 2.196 no final do mês. Mas olha o que acontece se você vender três por semana. R$ 6.588. E vendendo 10, R$ 10.980. O nosso amigo Francisco Gomes, que fez esse depoimento, em um mês ele vendeu mais de 40 unidades, porque as pessoas ficaram tão impressionadas com o extraordinário efeito que fez sobre a saúde dele, e todos o conheciam por causa dessa sua patologia, ele foi muito feliz em compartilhar esse extraordinário projeto com essas pessoas. Então, no investimento prata, que é a franquia de, de, de trabalho, 12 parcelas de, 200, de 210 reais. A vista, ela custa R$ 2.394. Olha a franquia ouro que nós conversamos, que é a franquia de negócios, né? Você, nessa franquia, quando você adquire essa franquia, por 12 parcelas de R$ 330, ou a vista por R$ 3.762, você já vem no seu kit um combo mega e um combo mini. Só a soma desses produtos é R$ 1.660. Você recebe um escritório virtual, você recebe de graça uma loja de, virtual de vendas que a que aqui fora, as pessoas que trabalham com, com, com isso, aqui em Teresina cobra R$ mil reais para fazer uma loja virtual, para unir os produtos que você talvez venda. né É uma franquia válida por tempo indeterminado, com seis áreas de ganho, com lucro de até 140%. Você vai se beneficiar do centro de treinamento Timó, e vai começar a participar dos bônus e das qualificações. A platina é a melhor de todas, é a que nós indicamos porque ela abre todas as portas da empresa, tem as mesmas prerrogativas, né? Então, esse plano de carreira você sonha em conquista. E aqui são as qualificações que você pode ter na Timó. Você pode ser, ao adquirir a primeira franquia, prata, ouro, platina, ser um consultor. Aí, em seguida, você é promovido para distribuidor, com as qualificações que você vai adquirindo. Depois, como líder. Depois, como rubi, esmeralda, e diamante. Olha o que significa isso? Bem. Qualquer empresa que você trabalha, você vai entrar numa, numa loja de departamentos, você não vai entrar logo na gerência, né? Talvez você entre como estoquista, e aí com o tempo você vai se desenvolvendo no, no teu emprego e vai ganhando promoções. Aqui essas qualificações são as promoções que a Timó apresenta de acordo com o sucesso do seu trabalho. Você pode chegar como qualificação rubi se você for ouro ou platina. Mas para ser esmeralda você tem que fazer um upgrade para platina. Aí, a partir daqui, abrem-se as portas para mais qualificações. Diamante, diamante, uma estrela, duas estrelas. Você vai começar a ganhar uma premiação. Olha como a premiação é interessante. Aqui, quando você se torna líder, você pode ser ouro platina, você ganha um computador. Aqui, você ganha um projetor ou uma caixa de som. Na franquia esmeralda, um celular. Na platina, viagem nacional. E assim por diante. Essas são as qualificações. Diamante Black é o topo de, de, de, da lista, né? E aqui são o plano de carreira que a Timão apresenta, né? com as devidas premiações. E aqui nós temos muitos colegas que já experimentaram o privilégio de ter, de ter essas premiações. Esse é o projeto que nós teríamos para apresentar para todos vocês. E nos deixa muito felizes de saber que vocês podem fazer parte desse projeto. Você vai ser ensinado, você vai ser treinado e você vai ser muito feliz. O que nós podemos dizer como finalização, antes de convidarmos o nosso diretor internacional, doutor José Amilco, para encerrar com as palavras dele, é o seguinte: você quer ser feliz? Venha ser feliz com a gente. Venha para Timóteo. Obrigado. Dr. José Amilco. Agora a palavra é sua. Também. Primeiro lugar é parabenizar aí o Pedro, né, pela maravilhosa apresentação que foi feita. Conseguiu aí, eu acredito que conseguiu atingir todo o objetivo né, que os nossos convidados estavam esperando dessa apresentação. Então, uma apresentação muito tranquila, né? abordou realmente todos os pontos principais aí. Parabéns mesmo, viu, Pedro. E encantado aqui de ver sua apresentação. E eu queria agora me dirigir aqui aos nossos convidados. Né? Tenho certeza que temos muitos convidados aqui. E, e para vocês de repente, estão vendo essa apresentação aqui pela primeira vez, enxergando né, o projeto de mão pela primeira vez, eu quero falar para vocês que vocês estão diante da melhor oportunidade de negócios do mercado. Okay? Mas é o seguinte, eu vou embasar essas palavras né, que eu estou falando aqui agora para vocês. Eu vou embasar da seguinte forma... Nós passamos aí por um período muito delicado, que foi o período da pandemia, onde muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas perderam seus negócios, muitas pessoas perderam a sua oportunidade do ganha-pão diário. E as pessoas ficaram efetivamente desesperadas com isso, não é? porque, logicamente, estavam pensando no dia, no dia de amanhã, o que eu vou fazer no dia de amanhã? se eu não tenho mais o meu emprego, se eu não tenho mais o meu negócio, se eu não tenho mais a minha oportunidade. Então, essa situação fez com que todas as pessoas se reinventassem. Todos passaram, então, a procurar uma oportunidade diferente, uma forma diferente né, de ganhar dinheiro, de colocar o pão de cada dia dentro de casa. E nessa reinvenção que foi feita por todos o negócio de estava disponível. Ele, esteve, ele está disponível há 18 anos, né? esteve disponível durante a pandemia e muitas pessoas enxergaram na nossa oportunidade a melhor oportunidade. E eu vou explicar para vocês o porquê. Às vezes, nós temos aí o dinheiro, né? temos ali uma, um, um grande valor em dinheiro que podemos investir em algum negócio. Vou citar um exemplo, se vocês buscarem ali no Google agora, investimento para um negócio Boticário, vocês vão ver que o investimento mínimo para se comprar hoje uma franquia do Boticário é de R$ 90 mil. Reais. Mas o seguinte, qual é a certeza que você tem que vai dar certo? E de repente, R$ 100 mil, R$ 90 mil reais, é tudo que você tem disponível. Mas qual é a certeza que você tem que vai dar, vai dar certo? Agora, aqui não. Pedro deixou muito claro, né, na sua apresentação para todos nós, que o investimento aqui é mínimo. Se formos falar, por exemplo, da franquia intermediária, que foi mostrada aqui, é um investimento de R$ 3.960 em 12 parceiros de R$ 330. Se estivermos falando da franquia platina, é R$ 7.500. Novamente, um investimento muito pequeno para um negócio que pode transformar a sua vida, que pode, não, que vai efetivamente transformar a sua vida. E por que, que esse negócio vai transformar a sua vida? Porque o Pedro deixou muito claro também que você vai estar trabalhando o melhor mercado que existe, que é o mercado da saúde. É algo que todas as pessoas, em qualquer parte do mundo, estão buscando hoje avidamente todos estão buscando a melhor condição de saúde. E o nosso projeto vem de encontro a quê? Exatamente a essa necessidade. Então você tem condição de levar esse projeto em todas as partes do Brasil e do mundo, né? tendo aí uma rentabilidade fantástica. Vocês viram também que a margem né? que o nosso negócio traz aí, não somente do ponto de vista da venda dos produtos, mas principalmente da venda do negócio, da construção da rede, Desse negócio que efetivamente, além de trazer um resultado fantástico do ponto de vista financeiro imediato, né? o Pedro mostrou ali de forma muito clara. Se você indicar uma única pessoa, já no primeiro, na primeira semana, nos primeiros 15 dias, no primeiro mês, é mais de 4 mil reais no seu bolso. Que negócio que você tem hoje disponível que te dá um resultado como esse? Então eu queria que vocês pensassem nisso. E te dá um resultado como esse, com o menor investimento possível, né? O investimento é muito pequeno. E dentro desse investimento pequeno, o que, que você recebe? Você recebe um know-how completo, da mesma forma como você estaria comprando aí uma, uma franquia, por exemplo, da Boticário, conforme eu citei, onde você recebe também uma transferência de know-how, aqui você vai receber toda a transferência de know-how que Etimol desenvolveu ao longo desses 18 anos. Você vai ser plenamente capacitado para desenvolver esse projeto, para vender os produtos. Você vai ser plenamente capacitado para construir a sua rede e você vai ser plenamente capacitado através do bom para construir uma aposentadoria dentro do sistema que nós temos e de forma muito rápida. Se você fizer um trabalho sério, um trabalho dedicado dentro desse negócio, um pouco mais aí de um ano, dois anos, você já consegue uma renda residual né, mensal, para o resto da sua vida. E uma renda residual que vai ser crescente, se você se dispor a construir a rede. Então, nós temos aí duas vertentes para serem bem trabalhadas dentro desse projeto. As duas vertentes, elas trarão para você, que é nosso convidado aqui, ganhos expressivos, mas te trarão também essa grande oportunidade de você ter aí uma aposentadoria futura muito rapidamente. Então eu queria que você pensasse nessa proposta que foi colocada diante de você aqui. Essa proposta não, nessa oportunidade, né, que o Pedro tão bem colocou diante de cada um de vocês aqui, que você refletisse, que você refletisse que o, o valor do investimento perto da oportunidade, da oportunidade imediata de ganho que você tem, que você pode correr esse risco. Porque o risco, ele não existe com o no nosso negócio. E por que, que não existe? Porque você consegue recuperar o valor do investimento já no primeiro mês, na primeira semana, de repente até no primeiro dia. Então você não tem risco algum nesse negócio. Converse com quem te convidou, pessoa que te trouxe para essa reunião hoje. Veja os resultados de outras pessoas que já estão desenvolvendo o projeto, né? do ponto de vista do resultado financeiro que estão tendo. E eu tenho a certeza absoluta que você, vendo o resultado que cada um está tendo enxergando a grande oportunidade que é o nosso projeto, você também fará parte da família Timol. E você também começará a construir uma nova história para você, dentro dessa reinvenção né, que foi feita é, ao, ao, ao longo desse período de pandemia e que foi extremamente aprimorada pela Timol dentro do seu projeto. Ok? Então, eu quero contar com cada um de vocês que estão aqui presentes hoje, que são os nossos convidados dentro do nosso projeto. Pedro.